Foi por aí, mano Voltei, Dudu Oba! Ui. <risos> Quiser continuar a conversa aí, pode continuar Que eu vou comer uma bananinha aqui agora claro. Marquinhos, você sabia que tigres só vivem 15 anos? Ah... Tô sabendo agora É, mano, eles só vivem 15 anos Mas por quê? Como assim? Porque a, a vida no meio animal, ela é, é assim, tá ligado? Igual o cachorro, eles né? Têm, eles têm uma, uma média de vida baixa por, por que sim, tá ligado? Pede um salve pro Kenzie, um salve fofo Amanda tá pedindo aí Amanda toda nerdola, né, cara? É pra eu dar um salve pra Amanda? Ah, um Tá salva, Amanda, pelo amor uhum. de Deus, ó. Esfreguei, esfreguei a rosinha na webcam, tá ligado? <risos> Você está entre mim e o meu amor. Grande. Vai, ô, seu otário. Um Conceito do xinga mesmo. Nossa, eu errei o quesinho. Ele tem um ward aí? Será? Tem, tem. É, não, não, ele, ele, vai, não ele, vai ele, vai ele vai Não, ele vai lançar agora. Mas não wardou ainda, não. Não wardou, né, mano? Então tô indo. Ele não imagina que eu vou fazer esse clear, não. Fiz três campo gank, ó. Só pra ver como é que joga de Oni. Só pra ver como é que joga de Oni. <risos> Nunca véio. jogou? Não. Ah, não, aliás, acho que no Urf, né? Uma vez, se pá. Dá pra caralho. Não, mano. É, só, é só ele não jogar bem não. nos Qzinho, aí. Tá de boa, ele tá level baixo. Tá morto. Eu vou hein Dudu, eu vou hein, eu vou Player, vagabundo É galera, fala dele, viu Caralho Ele deve estar tá muito, tá muito triste pensando porra, ah, troquei no Bowser e morri, caralho Ah, se fodeu demais é. O cartão tá fazendo merda lá no bot A Mayung apertou R com o boneco assustador dela <risos> Oh, eu tô fazendo Trindade, galera Será que é muito ruim pro Viego esse game? Trindade? Não, velho? Não, não, não, não, não É um não, teste mais Era melhor outro item, tá ligado Tipo, um é um Então esposo. os loucos que, que ruxam a espada do rei Bota fé Nice, mano Matou Vai matar o outro Ainda bobear Tá gostosinho Então eu vi um guerreiro fazendo Hoje na solo kill Aí eu tô copiando a build dele, mano Não Ah, não acredito o Skate do exaust dele Ele tem flash, tá? Só pra que tem não flash dele Duvido Ué, não tem flash não? Ai, mano, eu acho que se eu guardo o W. Ah, não, ia morrer pra ele, morri. Morria, ah, morri. morri. Fala dele, hein, família. Eu tô acertando, tô entendendo os combinhos, viu? Acho que o Viego tá na pool, mano. Vamos consertar algumas coisas só. Vamos ver, vamos ver, né? Me lasquei, Marquinhos. Me lasquei. Só mais você, mano. Ah, eu tô bem, ah, essa tarde. Também. Calma aí, vem cá. É sério que você ainda não deixou o like? Aproveita e faz um comentário. Quinzinho na wave, quinzinho na wave! Meu Deus, eu não sei jogar direito! Br... <risos> Crime! <risos> Meu Deus, eu me trouxe também um cartão. <risos> tá aqui nesse mato, mano. A cena não percebeu. Acho que é solo ele, não? Sola, não, não, solo pra caralho. Tem um boneca roubada aí, Marquinhos. Demais, velho. Caralho, o Kartz é um trabalho aqui também. Deu, deu, deu dano aí. Preciso? Vai, dá uma olhada aqui, examina aí. Acho que não precisa ainda não, mano. Só se o Yone... Chega aí, velho. Caralho, tô no botico aqui, velho. Pode ser mano, TP, mano. tá rolando doideira, Dudu. TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, TP, Parece que eu não consigo te ajudar, irmão. Eu joguei mal isso aí. Eu Tava também, mano. Todo mundo. Mano, tô sentindo que tem é. algo na minha build errado, galera. Aliás, qual, qual que é o próximo? Bom. É bom pelos espetos, meu mano. Mas é? Pô, não Vai. sei o que. Tem esteira aqui, talvez? Esteira aqui é o Dança da morte, mano. Agora não sei Dança qual. Dança da morte, né? é verdade, velho. Dança da morte é mais jogo, né? Marquinhos de Viega, é isso mesmo, viu, família? Oh! Eita porra. Vai ter pagode aqui, mano. Dos maus ainda. Mano, eu tô descendo, tô descendo, mas demora pra chegar aí. Beleza, correu. Vamos, ah, vamos Ganhando um tempo, pra... ganhando tempo aqui, vocês. Meu Deus, de novo eu virando cartos, mano. Caralho, como eu sou idiota. Caralho, tem que parar de virar o cartos, mano. Só que é automático, tá ligado? Ganha, ganha mais tempo. Vai que tá gostoso <risos> Bom que você ganha tempo, mano Os boneco aqui vai te curando Boa, boa, boa Levou um, tá lindo Cara, tomei uma bolota do cartão ali Foi meia vida, mano Tá forte esse boneco, né, velho Vou ver se eu jogo um anti cartes depois saber como é que tá A gente, boceja porque estamos cansados É né, para mandar oxigênio direto para o cérebro Caralho É isso mesmo? Não sei, mano Toma oh, mano. O Yanni o, o, o tá sem ult Boa, Marquinhos, caralho Boa Pega a Yumi, pega a Yumi. Boa. Fala dele, família! Pode falar dele, viu, Dudu? Quero ver ah, você tá falando aí. dele agora. Caralho, cadê o menino que falou que eu tava lá só pra fugir? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. What? Olha o Marquinhos jogando. Meu quadra, quadra, Deus, quadra, eu não quadra. sei jogar direto, mano. Quadra, quadra, quadra, quadra. Deixei, deixei, deixei. Ah, mano. Caralho. Sim. É. Morrer assim foi pai, hein, mano? Faz a play, faz a play e morre igual um noob, velho. Nossa. É que não fazer a play. É pior, mano. Vai ter Viego lá no YouTube, viu, família? No TikTok também, viu? Primeira vez. Vambora. O bot está entrando, hein, mano? Só faz, só faz, só faz, só faz, só faz, só faz. Vai lá, vai lá, vai Eu vou parar eles. Pega as duas toinhas, pega as duas toinhas, velho. Acho que você dá GG, Dudu. Acho que você dá GG. E ele tá chegando, ele tá chegando, tá? Todo mundo vindo aqui tá. Não, não ah, é, é GG, Matei o meu, matei o meu, dale. MEU DEUS! É GG, é né? Sim. Chegando aí, Data tu deu Ai, tryhard. <risos> nice, família. Bom jogo, bom jogo. Ganhamos de foi, Viego. Foi difícil ganhar, mano. Não foi. foi fácil. Jogão, jogão. Esse jogo foi bem jogado, mano. Que isso. 100% em hate esse duo, família. Pensa se tivesse duo no raelo. Bora mais uma aí, então, né, Dudu, na pegada. Caramba, Marquinhos, seu dano. Foi muito? Caralho. Deixa eu ver. Deu quase menos dano que a Soraka, velho. Não, mas, pô, vocês estão entendendo como é que é o Viego, né, mano? Ah, 15 mil, velho. Você deu 24, ficou full jogando contra player e eu que eu fiquei jogando contra mob na jungle. Mas tá bom, tá valendo. Como Acho que é GG isso aqui, tá? Se pai é GG, galera, só o Caim tá vivo, mano Só o Caim tá vivo, família Só que eu tô sem mana, mano Mano, você acredita que esse cara ainda não deixou o like? Ah, Vamos pra casa, galera Deixa o like